Fala galera, tudo bem com vocês? Galerinha, eu viajando aqui pela BR101, eu fui na capital Vitória, aí voltando eu parei aqui, ó, um ponto turístico está lotado, olha que imagem É o, o Buda aqui do Espírito Santo A maior estátua Então vou até lá em cima vou mostrar pra vocês lá, beleza? Meu está lotado, tá bem cheio aqui ó Sempre eu passo aqui direto Mas nunca parei Porque a trabalho, então hoje como eu tô passeando, vou dar um pulinho lá em cima rapidinho, beleza? vai que eu vou mostrar os detalhes pra vocês aí galera, passei ele pelo portal ó. tá vendo? e agora eu vou subir a escadaria ó. nossa, deixa eu mudar a câmera aqui pra mostrar pra vocês olha o tamanho da estátua Gente, a escadaria aqui é de madeira. Não é muito empinado, não. não dá para ir tranquilo. A cachoeirinha aqui natural. E olha agora, galera: A imensidão. É grande demais. É grande, galera. Já como já não consegue pegar, não. Ó. Eu vou dar a volta aqui muito grande ó eu vi essa obra sendo construída top top deixa eu ver se dá a volta aqui ó vou dar a volta todinho do um ano que ninguém mostrou vai lá deixa eu ver lá de trás como que é ó ó caraca vou mostrar para vocês aqui ó Aí, gente, ó 360 ó, rodando toda. Geralmente a galera só mostra pelo lado de, da frente. Ó, olha o detalhe, galera! É imenso. Ah, aqui tem uma portinha, acho que é o acesso do elevador para quem vai lá em cima. Só de curiosidade, só para curiosidade aqui. Ó, nossa, bem frio, não dá para ver que tá fechado. Aqui dá a dimensão da estrutura como que é o Buda, mas tá fechado. Então bora lá rodar de novo. Ali é a BR, um na ovinha. E mostrando. Ah, tem uns pequenininhos ali Nossa, é muito grande, galera E aqui são Os menorzinhos aqui, ó Em fileira, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Deixa eu olhar aqui pela frente Mostra aqui pela frente ó e, aqui, ó e a galera tá aí ter mais uma escadaria aqui que eu acho que eu já vou passar a descer e ir embora por aqui ó só mostrando uh, um ponto turístico aqui do Espírito Santo é da minha cidade eu acho que fica aqui o que uns 90 quilômetros Mas que é bonito é tá é isso aí quem gostou já vai dando aquele like deixa de deixa, deixa aí na, nos comentários que aqui na minha cidade tem bastante é, lugares bonitos assim que posso estar mostrando para vocês na escadaria aqui novamente e daqui eu já vou embora né o portal tá ali é bem japonês aqui mesmo a entrada aqui é que não sabe na minha três criancinhas já vi, A entrada aqui, galera, é gratuita. Qualquer um pode vir entrar. Ah, aqui é um ah, aqui é um uma capelinha. E isso aí galera, um vídeo diferente aqui no meu canal, mostrando aí a maior estátua do Buda fora do, do fora do, do Japão, acho que é né? Isso aí tá ali e eu vou ficando por aqui seguindo viagem, espero vocês no próximo vídeo, fui!